e vamos ao vídeo boa tarde amigos foco aí na fazer um vídeo aqui mostrar um outro modelo de varionica que nós estamos fazendo para que os amigos vejam aí como é que é feito então, nós estamos aí já com o terceiro modelo cortando umas que era antes fabricada mas agora estamos fazendo ela de novo e Também mostrar essas outras também, que nós temos essas aqui, né, que é a tecnologia de ponta. Também agora nós estamos fazendo a, cortamos a fazer as, as telescópicas, que é a de antena, essa é a antena dela. aqui dentro nós tem uma nós temos um rolamento lá já dentro não sei se vai dar para ver no vídeo mas eu acho que vai uma... é um rolamento embaixo um rolamento em cima esse aqui é o tipo de rolamento é o rolamento que vai. Esse é a parte de baixo. Esse aqui é a parte do rolamento de baixo. Todo em latão. Todo metal. Tudo amarelinho. As antenas. As antenas também. Também é latão. Ela é eniquilada, mas é latão. Todo em latão. As pontas, tudo. Não tem nada de ferro nela. Dá uma... Aqui ela ela fechada Aqui ela tá fechada, incluída Agora nós vamos abrir ela Fazer o L dela, aqui ela tá aberta vamos ver se vai dar para pegar no vídeo aí ó. Acho que vai dar para pegar Ela tá, ela tá em Comprida, agora nós vamos puxar ela Fazer o L Agora nós fizemos o L nela Aqui agora ela vai no tubo ela entra aqui dentro do tubo que ela entra dentro do tubo e pega nos rolamentos aqui ela já está lá encaixada dentro do rolamento um pouquinho mais distante aqui porque senão ela não pega ela já está no rolamento embaixo nós temos aqui no fundo nós temos a câmera que aqui volta o tampão Um tampão de rosca então vamos montar aqui a outra mostrando aí para os amigos ó, que ela, ela estica ela sai de dentro ó. ela estica e dobra aqui ela encorre tudo dentro desse tubo que ela forma o L e aqui ela encaixa dentro do ó. aqui ela encaixa dentro do tubo ó e agora ela encaixou lá embaixo no rolamento amor para todo lado agora nós vamos fazer uma demonstração aqui ó as duas junto o pessoal possa ver ó, que ela, agora as duas estão junto e aqui ela cruza em cima dos do metal também lembrando aí os amigos, se inscrever no canal, deixar o like aí, fazer os comentários. Nós temos essa aqui ó, que essa é a, já é a tecnologia né, essa já é uma tecnologia de ponta. Essa aqui é todo latão também, não tem nada de outro material nela. É todo em latão. É uma vara muito caprichada, muito bem feita. Ela tem o um parafuso em cima que aperta a antena. A antena é removível. E ela tem aqui embaixo a, também a câmera dela. Onde vai o pessoal ver ó, que até a rosca dela e também é essa telescópica ela vai também com um tampão também desse aqui embaixo aqui agora não vamos fazer pois nós vamos fazer o tampão dela ela vai também com tampão embaixo essa é a telescópica também ela vai com tampão embaixo e ela é toda tampada Então ela fica por exemplo duas varetas que você, você pega elas. Você encolhe ela. Ela fica toda um tubo. Vamos encolher a outra. Você levanta ela. Fecha. Agora ela tá. Ela fica esses dois tubos. Você pode carregar ela no bolso. Dois tubinhos. Tem mais ou menos 17 centímetros. então você pode carregar elas no bolso, colocar no bolso, chega em algum lugar, você vai pesquisar alguma coisa, você tirar, puxa a antena, essas é as varas iluminadas, a outra é a tecnologia de ponta, e também lembrando aí os amigos, que a hora que nós entrarás 5 mil aí, nós vamos ter um sorteio, nós vamos sortear uma vara iônica e um diamantinho e mais umas coisas também, mais umas coisas aí que a gente vai definir ainda, então assim, e outra não falta muito agora, uns mil e pouco. Agora também nós temos a outra, a outra, o outro modelo, que é a número 4. Essa é a número 4. Só aqui é as empunhadeiras delas. Né? Também está sendo feita. E também eu tenho essa aqui, a amarela, que é a tecnologia de ponta. Essa aqui vai viajar agora amanhã, vai para o Mato Grosso. Vai viajar um par dela. E nós temos um amigo aí também que na segunda-feira deve viajar uma dessas de cobre. Agora as de cobre, elas funcionam da seguinte maneira. elas também é toda em cobre os rolamentos delas é tudo em cobre essas elas funcionam aqui ó só que elas é um pouco mais quer dizer mais simples mas também muito eficaz para caça para tudo então nós vamos mostrar aqui ó que aqui em cima embaixo é a câmera dela aqui é onde vai o objeto você pode colocar o objeto aí esse tampão aqui ele vai na de pressão ó. ele não sai à toa e aqui e dentro dela vai os dois rolamentos dois rolamentos também seco. os dois rolamentos dela é tipo desses aqui ó só que é de, de cobre então ela é totalmente cobre, não tem nada de ferro nela, nada, nada, nada. Tudo, rolamento de cobre, antena de cobre, estampão de cobre, punhadeira de cobre, tudo de cobre. Dela é todo cobre. Então ela, ela é uma antena muito importante. E... Lembra o pessoal aí, que logo nós vamos ter mais uns vídeos aí, agora esse fim de semana a gente vai fazer uns vídeos aí, na, caçando umas coisas. Vamos ter uns vídeos legais. Esse aqui é dois tubos. Dois tubos que está sendo preparado também para mais uma que tem uma encomenda de uma. Essa encomenda também deve viajar agora, semana que vem. Ela vai para um colecionador, que coleciona a antena. Então essa aqui já é a quarta, é o quarto modelo que eu me compro. Então essa deve viajar agora na semana que vem. Eu mais nós temos aqui material, Vareta de cobre, as varetas de cobre, vareta de latão. Temos aqui também pino pino de cobre que esse aqui é para fazer rolamento e também temos aí também a, a, a nossa furadeira também com a morsa coordenada e essa morsa aqui ela é coordenada você regula ela para onde você quer você vai com ela para frente regula ela para frente para trás vai para lá ó. Então, a, esse equipamento é muito importante para quando fazer elas. Agora, muito pessoal aí pensa que é muito simples fazer elas, mas não é muito simples, não. Não é muito simples porque é várias pecinhas, várias coisas que você tem que fazer. Então, é, se você não tiver ferramenta, você não consegue fazer. Sem ferramenta, ó, é difícil fazer essa simples aqui. Porque os rolamentos você tem que ter as medidas certas, internas, você tem que ter broca certa, furar o furo certo, é, os furos dela certos. Por exemplo, você fazer um anel desse aqui, ó, que é o rolamento é, da parte de cima dessa, dessa outra vara da amarela, não é muito fácil. Você tem que centrar ele para furar no centro. Se você não tiver a ferramenta boa, você não faz. Agora, esses parafusos aqui com rosca que esse quer é feito no torno esse já não dá para fazer ele aqui então esse é feito no turno e outra cada variônica dessas é um é é uma peça que vai diferente das outras por exemplo o parafuso que vai aqui ó já é um m4 ele já tem uma cabeça então é a, as partes que fura, aqui também o pino tem uma medida A bucha desse pino aqui já é outra bucha Eu vou até pegar uma bucha aqui para vocês verem Essa aqui, ó A bucha que vai aqui já é uma bucha já diferente ó. É uma bucha 3 quartos Com furo, é... É uma bucha de 3 oitavos um furo de 3 quartos Com furo 3 16, quer dizer Então, a... Cada uma tem suas medidas Essa aqui já é uma bucha de meia com furo de um quarto. Que é a bucha que nós faz essa cabeça aqui, ó. Essa cabeça aqui é feita com essa bucha. Também ela é bem aqui, ó. Você dá, dá pra vocês verem que ela é aqui. Depois a gente fura ela aqui e faz a. E faz a rosca aqui em cima na cabeça. Do pino Então é os amigos têm perguntado aí. Como é que faz? Ué, é difícil até você ensinar como é que faz. Porque se você chega lá no mercado livre, você vai comprar um parafuso desse, não tem. Você vai comprar essa peça que vai aqui atrás, esse contrapeso, porque esse aqui é uma peça que ela, ela dá, ela dá balanço na vareta. Então ela não tá muito aqui só para enfeite. Ela faz esse balanço aqui, ó. Ela, ela faz com a, o... Ela é que controla essa vareta para não ficar muito mole, para não ficar girando à toa porque eu vejo o pessoal falando ah mas a vareta tem que virar rápido girar rápido para quê ela ela tem que funcionar ela tem que cruzar de acordo com o que ela acha e ela tem que ter um balanço por exemplo tem uma, uma coisa embaixo ela tem que cruzar então ela tem que ter o um balanço certinho a hora que chega ela cruza a hora que você vai para frente ela descruza você volta para trás ela descruza agora Aquele executor que o cara chega lá de longe, lá já está rodando, o objeto está lá a 5 metros de distância, que ele fica assim, ó, lá não funciona. Então é, é complicado. Eles acham assim, acham alguma coisa, é... mas não aceita comando. Agora essas varas, essas varas é o seguinte. Você pode caçar com elas, por exemplo, com ouro. Você pode caçar com elas com ouro. Um ouro dentro da câmera. Diamante na câmera. E também você pode caçar sem nada. Simplesmente você pode pegar ela. Simplesmente você pode pegar elas e dar o comando. Para elas caçar o que você quer que ela caça. Por exemplo, se você quer caçar um veio d'água, você pede para elas caçar um veio d'água. Você dá três passos, no terceiro passo ela te dá a direção que está o veio. É só você andar, a hora que você chegar em cima do veio, ela cruza. Então não precisa você pôr água dentro da câmera dela. E também não precisa pôr diamante, não precisa pôr ouro, não precisa pôr nada. Agora, a pessoa não quer usar o comando, então usa diamante na câmera, ou usa ouro para caçar ouro, ou não usa nada, acha de tudo. Então a pessoa não é obrigada a usar o comando. O comando é para quem quer trabalhar com o comando, quer aperfeiçoar com ele, quer treinar com ele, então você treina o comando. Outra coisa, o comando de voz nada mais é do que uma energia que desce do nosso cérebro, essa energia desce, ela desce do cérebro, desce para os ombros e vai até as mãos, é ela que comanda as varetas, mais a energia da vareta. Elas são construídas com essa energia, que é um material sólido e é um material só. Então, elas, as varetas não têm duas energias. ela só tem uma, que é a do latão, que é do metal amarelo. Ou ela tem uma energia só que é a do cobre, mas é todo cobre. Agora, se eu misturar ferro, alumínio e misturar uma coiseira nela, então ela não tem uma energia só. E ela já não serve para comando. Elas serve você caçar as coisas, mas não para comando. Agora essas aqui não, as minhas todas para comando e serve pra você trabalhar também com, com qualquer coisa na câmera. Você põe uma ametista para caçar ametista, você põe aí um topaz, caçar topazio. Então a... O diferencial delas são essas. O diferencial é que elas são todas, toda cobre. Então isso isso é muito importante agora essas daqui é a mesma coisa, elas são somente um material, ela é toda latão, antena latão, as empunhadeiras latão, toda latão. Só que ela é mais prática para você carregar. Ela é uma antena, você pega os dois tubinhos e coloca no bolso. E essas aqui não, você já tem que colocar numa mochila. E outra também é uma mochila. Essa daqui você coloca no bolso. Mas, tanto uma como a outra. A número 4. A número 2. Essa aqui que é a número 3. A telescópio que é a número 3. A número 1, um, eu vou voltar a fazer ela de novo também. Então, logo, logo nós vamos sair com a 1. Um, que é uma tecnologia nova dela. Nós estamos inovando ela. Então, logo, logo nós vamos ter a 1, um, a 2, a 3 e a 4 a outra que vai sair a número 1 um, é toda de cobre vai sair com as câmeras modificadas ela vai ela vai ser esse modelo aqui ó só que aqui ela não vai ter esse parafuso e aqui ela vai ter a câmera a câmera dela vai ser aqui atrás então aqui embaixo não vai ser a câmera mas ela só ela vai sair toda de cobre sem nenhuma outra mistura então é a número 1 um essa é a dois, a número um está substituindo uma que eu fazia de primeiro então nós melhoramos ela, mudamos umas coisinhas nelas, então ela vai ficar continuar com a número um então aqui a câmera dela vai ser aqui, aqui vai ser um material mais mais resistente, vai ter o tampão, então vai ser a câmera dela e aqui também não tem esse parafuso ela já vai ficar travada aqui já e balanceada já no próprio lugar certo também vai ser uma antena tipo dessa também que o cara, o cara carrega na mochila também rolamento a seco olha que beleza de rolamento seco ó. então agora lembrando que essa vara não é construída para fazer isso para trabalhar com uma só na mão elas até funcionam, só que a hora que elas acham o objeto, ela dá duas, três voltas e para. Porque o balanceamento dela não é para rodar com uma só. O balanceamento dela é para cruzar. Está em cima do objeto, ela cruza. Está fora do objeto, ela descruza. Então, é, tem pessoal aí que compra, ah, mas essas varas não rodam em cima do objeto. Não, elas, não foi, elas não é feita para rodar, uma só. Elas é feita para caçar as duas junto, a energia, as duas junto então é que a pessoa entender bem porque se eu fizer ela para rodar eu tenho que colocar rolamento de aço então aí já é diferente aí também eu não venderia o par eu venderia uma só então eu só ia vender uma porque o cara vai caçar com uma só mas aqui não essas nós vendemos o um par que elas caçam junto então é a capacidade delas, que são vara iluminada, é, ela não é só para caçar minério, ela é para caçar qualquer coisa que você precisar caçar. Qualquer coisa que já aconteceu, porque se precisar de você caçar com ela, caçar uma direção, saber para que lado está, então é com ela. E já a vara de uma só já não é vara iluminada. Então essa é a diferença entre uma coisa e outra. Então aí eu vou pedir aos amigos aí para se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho aí para o YouTube possa notificar dos novos vídeos. E também lembrar os amigos mais uma vez aí que nós vamos ter o sorteio aí com 5 mil inscritos. Que nós já prometemos em Deus, do último sorteio com mil. E esse já vai ser o terceiro sorteio. É, não é nada muito importante, mas é alguma coisinha, só para os amigos lembrar depois da gente e também nós vamos aí ao próximo vídeo uma boa tarde os amigos vou fazer uma apresentação aqui das variônicas, que é o modelo 4 e o modelo 2 esse vai ser um vídeo de entrada e mostrar para os amigos aí o modelo delas a modelo da 2 e o modelo da 4 meu amigo Edson que vai gravar aqui